E aí, tudo bem? Aqui é o Daniel e nesse vídeo eu quero falar sobre consistência. É o que você precisa fazer todos os dias para conseguir é, fazer com que o seu desejo se torne realidade. Muitas das vezes nós sentimos preguiça, nós procrastinamos, nós fazemos, nós damos uma série de desculpas para aquilo que a gente quer realmente realizar. E o que de fato vai fazer com que o seu objetivo, o seu sonho se torne realidade é a consistência. Eu venho conversando com muitas pessoas ultimamente e as pessoas falam que querem fazer grandes coisas, mas os comportamentos muitas das vezes não estão de acordo com aquilo que elas querem realizar. Porque elas não são consistentes nos seus, é, nos seus projetos. Elas fazem uma ação e aí depois animam, e depois de um tempo fazem e não vem o resultado, enfim. Então o grande segredo é você ser consistente em tudo que você fizer. Faça um pouquinho todos os dias, você fazendo um pouquinho todos os dias daquilo que você gostaria de realizar, com certeza você vai conseguir é, alcançar aquilo que você deseja. É, tem até uma piscina aqui pertinho, vou ficar perto dela só para dar um exemplo. É, quando eu era criança, eu entrei numa escolinha de natação e eu aprendi a nadar, enfim, nadava quase que todos os dias, acho que umas três ou quatro vezes por semana. E quando eu cresci, eu morava num lugar que não tinha piscina. E pelo fato de não ter piscina, depois eu sair da escolinha de natação, eu não nadava mais. Então eu perdi aquela o fôlego, perdi aquela habilidade. E quando eu me mudei para cá, onde eu moro atualmente, eu simplesmente tentei entrar nessa piscina aqui atrás e estava completamente destreinado, eu estava sem fôlego, enfim, não conseguia sequer chegar até a metade da piscina. É, mas a consistência foi fazendo com que eu recuperasse a técnica, recuperasse o fôlego. E agora eu já considero nadar na piscina fácil novamente. Então, muitas das vezes as pessoas têm a vontade de começar uma aula de dança, é, praticar esporte, ir à academia, aprender um novo idioma. E aquela empolgação inicial, aquela, aquela chama inicial, ela acaba se perdendo é, diante das dificuldades. Então, não deixe que essa chama ela, ela se apague. Fique com o seu sonho vivo dentro de você, com o seu, a sua vontade de, realiza, de realizar o seu projeto vivo dentro de você. E use a consistência, faça um pouco todos os dias, que daqui a pouquinho você vai perceber que tudo vai ficar mais fácil, assim como o fôlego é, nessa piscina, e com certeza você vai conseguir realizar o seu grande sonho, tá certo? Então, se você gostou dessa mensagem, é, clica aqui em curtir curta, compartilhe, é, curtir e compartilhar, já acabei repetindo a mesma palavra, mas enfim, é, marca aqui embaixo o seu amigo que precisa ouvir essa mensagem, eu sei que é muito importante compartilhar mensagens do bem, né? muitas das vezes nós temos muitas pessoas na nossa vida que nos criticam, nos atrapalham e não ajudam em nada, então é sempre importante compartilhar essa mensagem com pessoas que precisam ouvir e precisam de um pouco de motivação, beleza? Então, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau!